Eu criava assim um jogo de merda. Será que não é que temos que eu estava a disparar contra o Tiago. Vai matar. Sim, estamos a jogar eu isto pela primeira tu? vez, toda a gente, meu. Estamos é, a. Estamos é, para a minha stream. De, é, okay. Vocês né? Ah, eu, estás a streamar? Eu estou a streamar não, com eles, é por isso, rapaz. Tu estás a apanhar aqui Olá, com, com esta gente toda, basicamente. Desculpa, vai lá, então é assim. Eu vou dizer se fosse <risos> simpático. Um, vai ser simpático, calma. O objetivo é, salta, é salvar os cientistas simpática, que têm. Ah, um capaz, é um E o meu é salvar os D-Boys, que são aqueles de franjas. Ora, ele não andei o um monstro, se, supostamente. E, vou, e para ser honesto, vou ah, só. Eu vou só. Eu vou só. Eu vou só. Eu vou cientista, Eu vou só. Eu curti a tua cena, oh Tiago, curti e passaram honesto você tens que se matar por aí é, é. Que grande falando. cena que eu apanhei, pai, meu! Isto, isto vai dar clip, isto vai dar clip! Muito bem, Tiago! Oh Tiago, tiveste muito a bem! Opa, não te mas curti à é brava! WHAT THE FUCK! que esta merda, meu?